Bem-vindo Homem-Rede, eu me tá chamo Centurião Magnatus e é importante que nesse, nessa interface a gente se comunique pelo nosso nome de jogador também para preservar as nossas identidades verdadeiras, então é, esse, essa imagem que você está vendo aqui é uma tecnologia de ponta da nossa empresa que eu vinha mantendo em segredo, ela ainda não está finalizada, mas ela é basicamente um, é, esse mero jogo de tabuleiro que você está vendo, é um, um poderoso acelerador de partículas e um portal interdimensional que tem o poder de fazer qualquer coisa que você queira, desde que você alimente ele com os dados necessários para isso, então, eu coloquei nele os dados daquilo que você é, compartilhou comigo aquele dia, né, que é descobrir os responsáveis pelas mortes durante essa pandemia e é, como nos vingar né, desses prejuízos causados com esse evento. Então, para fazer isso, eu tive que colocar nessa, nessa imagem todos os elementos do jogo do poder né, que é, define, e que, que tem sido o jogo é, político é, e econômico desde o do início da história da humanidade, um jogo onde ah, os vencedores têm o poder de impor impostos sobre os perdedores que acabam tendo que pagar impostos. E... Aqui em cada camada que você está vendo desse jogo, você está vendo é, um, um, uma camada das, de, desse, desses diferentes, desse ranking de jogadores, onde é, as pessoas comuns, aquele Fulano de Tal, ele acaba sendo vítima das regras que vem do topo dessas famílias e pessoas. As que ficam aqui no centro do jogo, as, as famílias importantonas, né, aquelas que são quatrocentonas no nosso país e que têm esse poder de é, impor é, os imp se vê obrigado a pagar. É, esse tem sido o jogo desde o início dos temp tempos, um jogo em que o objeto em disputa é sempre é, o poder, e o poder sobre o poder, o saber, né? Então, a verdade, os dados, é, estão sempre é, sendo dados nesse jogo. Então, o que a gente precisa, e para começar esse jogo, a gente vai analisar é, os dados que a mídia nos traz todos os dias, e ela trouxe recentemente dois dados muito importantes. É, um de que é, mais ou menos 15 milhões de famílias vão cair da classe C para classe D e E, por causa dessa crise. Né? Hoje o país vive um, um momento de recorde de desemprego, e é, hoje saiu também o dado de que o PIB, nesse, nesse último trimestre, por causa da pandemia, encolheu cerca de 10%. Né? E, então aí eu deixo essa, esse problema para que você pense como resolver. Como que o fulano de tal, aqui o Zé Ninguém, vai conseguir é, interagir, lidar com, com as é, poderosas e como, como ele pode se defender disso que está acontecendo e, e principalmente dar o troco. Essa, esse é o objeto do nosso jogo. Pode falar agora. Saudação, Magnatus. É, bom, essa é uma missão quase que impossível de ser praticada aqui em Pimentália, mas graças a essa ferramenta a gente tem uma, uma possibilidade de ter, fazer tentativas, né? Então, eu vejo que, né, analisando os dados do tabuleiro, é, um primeiro passo seria trabalhar com educação financeira, para o fulano de tal conseguir perceber essa notícia, esse, essa informação, de uma forma que impacte a vida dele e ele possa se perceber num lugar de fulano de tal. Outra estratégia é, é trabalhar com a saúde do fulano de tal, porque hoje o fulano de tal ele está vivendo uma uma pandemia e, e o cuidado com o corpo ele se faz fundamental no momento onde o o que ele precisa para para promover alguma mudança é a sua saúde e estar em dia. É verdade, com certeza. Então, saúde financeira e, sa... e saúde do corpo. Ok. E, e como que ele vai se defender da, da, né, desse movimento de queda no seu padrão de vida, né, de desemprego em massa? Qual seria uma estratégia é, viável para que os fulaninhos é, consigam se, se adaptar a essas mudanças repentinas da economia e, e continuar mantendo suas famílias? Eu vejo que a gente precisa identificar quem são os, os super-heróis dos fulanos de tal, de tal para que eles recebam treinamento onde eles consigam é, ler esse acelerador e a gente conseguir é, criar uma equipe que realmente resolva essas situações esses, e ajude a gente a encontrar o culpado, já que eu e meu irmão estamos sedentos por vingança. Uhum. Então, formar equipes de é, em, empreendedores sociais, seria algo assim? Sim, porque em Pimentália existem diversos recursos que estão parados dentro do, daqueles, das famílias quatrocentonas, mas, porém, é, porém, eles disponibilizam recursos onde é, a gente pode acessar, então existe dinheiro público, né, dentro desses fundos e a gente consegue acessar através de editais. Sim, então a gente vai tentar organizar essas pessoas para acessar esses recursos, né? Ok, então isso seria o um objetivo. É verdade, ok. É... E na camada política, o que que você vê que seria possível? fazer a partir do, das comunidades ou dos municípios para organizar as pessoas, essas comunidades, esses, essas equipes de empreendedores e é, re, revitalizar a economia local, para que ninguém passe fome, para que é, não falte remédios? É, no, o, a produção de alimento ela precisa ter pessoas que, que falem essa mesma língua, então, o empreendedorismo rural, inicialmente, para a produção de alimentos e depois levar essas tecnologias para a cidade, e também acesso à tecnologia, né? a, a novas tecnologias que sejam disponibilizadas dentro dos participantes, então, um aplicativo de comunicação interna, onde a gente consiga falar com outros metajogadores. e divulgar hum. as missões que vão aparecendo ok bom é, quanto tempo você acha que seria necessário para colocar essa, começar a colocar essas estratégias em movimento eu vejo que imediatamente, a gente pode abrir um chamado para convocar novos é, metajogadores e Através é, dessa seleção, alguns passariam por um treinamento e, finalizando esse treinamento, a gente poderia é, dar início à liga. A uhum. liga desses metajogadores. Então, podemos fazer um curso, algo que chame a atenção do fulano de tal, para que ele chegue até a nossa, nosso processo de seleção. Legal, beleza. Sim, então tá, então vamos disponibilizar aí um curso em breve para isso. Vamos ver quem, quem se habilita a entrar nesse jogo. Ok, então. É um okay, grande então. desafio, mas... então Oi? É um grande desafio, né, entrar para essa liga. Mas a gente acredita que é, pessoa... tem pessoas dispostas e disponíveis. É. É, a gente vai ter que fazer uma boa seleção desses novos jogadores, porque realmente essa missão aqui é só para super-heróis. <risos> tá certo então, minha rede. É, eu vou encerrar essa reunião e a gente se vê numa próxima, no próxima, um próximo encontro aqui na nossa sala de meta -jogo, onde vamos é, discutir novas emergências, se acontecerem, ou é, os resultados dessas é, missões que a gente está colocando em, em, em ação. Obrigado pela sua participação. Beleza, E até um próximo meta-jogo. Até, nos vemos.